Bom um dia, vlog. Hoje é segunda-feira e é semana de viagem. A gente viaja na quarta, então hoje é dia de começar a arrumar as coisas, começar a separar, o que tem que fazer, fazer check-in. Então vai ser uma semana diferente e vai ser um vídeo diferente também porque eu vou mostrar para vocês o, nesse vídeo a preparação pré-viagem e aí no próximo eu mostro a viagem inteira. E aí, mostrei pra vocês, né, que hoje é porque eu fui no shopping. Não sei se eu mostrei que eu fui no shopping. Acho que eu não mostrei no shopping. mostrei só lá no Grimm na Laís, né? A gente foi no shopping comprar algumas coisas que faltavam. Comprar presentes de Páscoa. E comprei dois esmaltes. Um foi o Beto que escolheu pra mim, que foi esse aqui. Do Não é Não. Que é o da linha Bloquinho Colorama. Ele é um roxo metalizado. Muito bonito. Eu vou usar depois para pintar minha unha para viajar. E comprei um branquinho colar de pérola da Dylos. Ele foi, cada um foi 9,90, Se eu não me engano. E eu comprei esse branquinho para usar por baixo do branco mesmo. Porque o esmalte branco, ele mancha se tu pintar ele direto na unha. Então primeiro se passa esse cintilante branco e depois por cima, cintilante não, perolado, e depois por cima o branco cremoso. Aí não fica manchado, é mais rápido, fica... e eu acho que, sinceramente, fica mais bonito. Fica um branco com profundidade, não fica aquele branco uh, errorex, sabe? Pegamos a mala, que eu falei que a gente ia pegar. Aqui. pois eu já formar e por enquanto são essas. Ah! Tô com meu algodão de volta, porque botei remédio no ouvido. Então tô meio surda ainda. Mas tem que botar mais daqui a pouco. Nossa, o final de semana foi insano. A gente fez muita coisa. Sábado a gente foi pro shopping comprar as coisas de Páscoa e comprar as coisas que tem que levar pra viagem. Minha mãe. Nossa. Comprar as coisas que tem que levar pra viagem. E aí, depois a gente foi buscar a mala. Aí depois o pastor teve ensaio até as 11 da noite. Ah, daí a gente saiu do shopping, foi buscar a mala na casa do, do Igor e da Bruna, que eles vão nos emprestar. Eles vão com a gente na viagem, mas eles tinham duas, aí eles emprestaram uma pra gente. Uh, depois a gente saiu da casa deles, foi pro Gringo e pra Laís, porque o Beto ia ter ensaio lá eu gravei, aí eu filmei o Floquinho putaço, que ele perdeu a bolinha e o Beto não tava ajudando ele a pegar, e aí ele faz aquilo, ele fica encarando a pessoa, até a pessoa fazer o que ele quer, senão ele fica chorando, tipo, te olhando, olhando pra coisa e chora me engano Música Do bico A gente foi pra casa da minha sogra Minha sogra adora fazer Coisas de Páscoa, assim Datas festivas, ela adora comemorar Então a gente sempre vai pra lá Porque ela sempre faz alguma coisa diferente Aí ela fez... a gente ficou lá Almoçou com ela Ficou lá um pouco, voltou pra casa Que o Beto tinha que terminar uns um negócios ali e... Não deu. Tipo assim, a gente descansa, mas não descansa tanto, né? Então, fica naquele... Vai, não vai. Tem mais coisas pra fazer. Não queria ter que fazer, queria deitar. E aí, de novo, não consegui gravar. Não consegui editar. Não consegui fazer nada. Só... Como é que é? Só programei post pro blog. Então, se vocês quiserem ver, os links vão estar aqui embaixo. Que daí no vlog teve conteúdo. E eu tenho que editar o... Na verdade, eu tenho que liberar um vlog. Editar o próximo que entra antes desse. Pra liberar esse. Ai, gente. Vocês sabem, né? O que, que eu vou dizer? Falei na missão. Não, não arrumei nada. Fiz as coisas que eu tinha que fazer. Tinha uns trabalhos que eu queria adiantar. Adiantei aí não consegui terminar as coisas que eu tinha que terminar. Não consegui separar as coisas que eu queria separar da mala. Então, ficou tudo pra amanhã. Arrumar tudo um dia antes. Mas o check-in tá feito, tudo certo. Então, menos mal. E aí, agora eu tô aqui esperando pra tomar meu banho. Ai, dormi. E amanhã... Arrumar tudo. Aí eu vou mais meio-dia, que hoje deu esse rolê da vacina também. Então, meio que perdi meu horário do almoço, porque a gente foi até lá pra não fazer a vacina. Ah, é, eu não sei se eu falei. Olha, parece que a minha papada tá gigantesca. Uh, não sei se eu falei, mas não fizemos a vacina. Porque não tem. A gente foi até lá. Comprou as vacinas, ficou esperando pra fazer. Descobriram que a mulher não tava lá pra fazer. E é quando a gente voltou pra casa, que a minha tia ligou pra lá. Eles falaram que não tinha, nem tinha a vacina. Então, ficou reservado pra que quando a gente volta de viagem. Aí sim, eles vão guardar a nossa dose. Pra gente poder ir lá fazer. Então, só semana que vem, depois que a gente voltar. Pra fazer a vacina da gripe, mas a gente perdeu o nosso horário de almoço hoje nessa função aí pra nada. Sigo com meu algodão. Daqui a pouco eu vou pedir pro Beto botar pra mim tomar banho primeiro, deu pra ele pôr de novo pra mim o remédio. Mas agora eu tô ouvindo, tipo tá aberto já, sabe? É, não ainda não tá 100%. Se eu der uma puxadinha aqui, fica melhor ainda. Mas já tá muito melhor. Então amanhã já vai tá top. E é isso. Comecei a arrumar as malas. Vocês estão vendo que aqui já tem as roupas. Uh, eu separo por dia. Então eu vou contando quantos dias de viagem são. E meio que penso os looks pros dias. Pra as coisas combinarem. E também separo por quantidade, então, por exemplo, eu peguei cinco regatas, cinco bermudas, cinco camisetas, cinco calças, então eu vou separando assim, e eu vou mostrar pra vocês o que, que eu separei, como é que eu organizo, não é nada complexo, eu tenho uma lista, que eu uso basicamente sempre, pra não esquecer de nada, o template do Notion, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, se vocês quiserem usar, e é super simples, eu vou mostrar o que, que eu normalmente levo, então tá separado pra mim e pro Beto eu já deixo tudo separadinho, organizado. E aí depois eu só vou montar a mala de fato, mas eu já deixei tudo separadinho. Eu posso te organizar colocando as coisas em cima do sofá pra eu conseguir ver tudo que eu tô levando, separar bem certinho. Então vou explicar pra vocês o que, que é essa zona. Aqui tem a minha muda de roupa que eu vou pro aeroporto amanhã. E aqui o Beto vai, então tem a bermuda, regata, boné... O meu tem a jaqueta jeans, a calça e uma blusa. E aí, aqui embaixo, eu vou botando as roupas em si. Então, vou começar por aqui pelo cantinho, que são meio que os extras. Então, eu tenho uma calça extra, que ela é mais bonita, mais diferente. E o Beto tem uma flanela azul, uma manga curta e uma camiseta de protetor solar, aquelas que tem proteção solar. E aqui embaixo tem as minhas duas bermudas, que é, tipo, em último caso, se a gente for pra praia, eu tô levando junto. Aqui atrás, daí sim, são as roupas de fato, que são as bermudas do Beto, tem cinco bermudas, aqui tem cinco regatas, aqui tem quatro calças molenguinhas, que são minhas, aquelas calças que vocês estão cansados de ver o que eu sempre uso. Aqui tem o meu pijama e um cardiga para se si eu precisar botar por baixo da jaqueta, e mais cinco camisetas, duas mangas curtas e quatro regatas, que eu tô levando junto. Aqui tem alguns documentos que eu preciso pro hotel, então eles estão aqui, cadeado de mala e chave de mala. Aqui tem uma necessária de coisa de banheiro, então sabonete, shampoo, enxaguante labial, labial, bucal, protetor solar pro rosto, e aí depois eu pego o resto. Aqui tem duas bolsinhas de roupa íntima, então a grande é do Beto e a menor é minha. E necessários e coisas que estavam na minha bolsa, que eu tenho que botar na outra bolsa. Essa mochilinha é uma mochilinha de saco, que é do Beto. E ele que vai ficar carregando mochila lá. Então, essa mochilinha aqui, porque como ela tranca essa parte... Peraí que eu vou trancar pra vocês verem. Como ela tranca aqui, ó. Quando isso aqui tá nas costas, ninguém consegue abrir esse negócio. Então, fica tudo seguro aqui dentro. E esse bolso aqui a gente só vai usar pra botar as máscaras mesmo. Que ele é um bolso externo, mas de resto, o que fica aqui dentro não tem como abrir, a não ser que ele tire das costas e abra forçando aqui contra. Porque como a alça tá tensionada, não abre mesmo, a gente já testou de todas as formas, não abre, tem que fazer uma força do caramba. Então, se alguém tentar, a gente vai ver. I should stop it, so hard on myself, it's true, pick apart the things I do, been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. dormir, aí eu posso mostrar. Mala fechada, fechei junto com vocês, aí aqui tem a mochilinha que vai tu levar, com a necessária de coisas de banheiro, essa de remédios vai na minha bolsa, o boné, a bolsa e o cadeado da mala tá ali. E é isso, coube tudo ali dentro da roupa dos dois, perfeitinho. As nossas roupas que a gente vai ir usando já estão lá no quarto para botar amanhã da manhã. E isso aqui é só guardar dentro necessário, tava conferindo se tava tudo aí. como eu tô nessa função de fechar as coisas, eu só lavei a louça da janta, os bagulhos da fryer, deixei aqui. Aí fui editar o vídeo, o vlog, e subir, fazer as duas capas. Consegui, fiz tudo. Consegui editar os vlogs com as capas, programar, então já tá programado, tudo lindinho fazia a memória do meu celular, terminei de pintar a unha, assim, fiz um monte de coisa. Opa, tem um cabelo aqui. E agora eu vou secar essa louça, tomar banho pra lavar meu cabelo e dormir. Que eu tô muito cansada e amanhã a gente sai de casa umas 11 horas, mas daí é assunto pro próximo vídeo. Eu gosto, espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa arrumação, preparação pra viagem. Se vocês gostaram, não esquece de dar o um like e se inscrever no canal para ver os próximos vídeos e o vídeo da viagem em si. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!